Olá! Tudo bem com você? Eu me chamo Ana Gabriela e sou professora de História no município de João Câmara, localizado no estado do Rio Grande do Norte. A convite da Ampu e do Portal do Bicentenário, vou apresentar para você o texto intitulado Pierre Planchet, um editor independente nos trópicos, de autoria da professora Joana Monteleon. E essa história tem início quando Planchet sofre perseguição política em seu país, devido ao fato dele ser um bonapartista. E com a derrota de Napoleão, ele foi impedido, inclusive, de exercer a sua profissão, o que o forçou a mudar de país. No momento, ele teve três opções, os Estados Unidos, a Suécia e o Brasil. Ele optou pelo Brasil devido a três razões. Primeiro, porque aqui nós falávamos uma língua latina, o que facilitaria o seu aprendizado. Em segundo lugar, porque Dom Pedro já havia sinalizado com relação à liberdade de imprensa. E em terceiro lugar, porque aos olhos da Europa, o Brasil era tido como uma terra de oportunidades, por se tratar de um Estado Nacional recém-nascido. Só que, logo ao chegar ao Brasil, Pranchei teve um susto enorme, devido às taxas de importação. E o próprio imperador, Dom Pedro I, irá interceder por ele, tendo em vista a importância da sua área de atuação para o Brasil nesse momento histórico. E aí também inicia-se né, um longo relacionamento entre Dom Pedro I e o tipógrafo francês, que irá receber, inclusive do próprio imperador, o título de Impressor Real. E será ele também que irá imprimir a nossa primeira Constituição, mesmo o Brasil tendo uma tipografia nacional. Planché também, para além dos serviços do Estado, ele irá imprimir vários almanacs, né, produzir guias de ruas e será o proprietário do Jornal do Comércio, um importante periódico que circulou no Rio de Janeiro e no Brasil nesse momento histórico. E para além de todas essas produções, Blanchet também trouxe em sua bagagem títulos de livros né, de autores franceses consagrados, como Voltaire, Montesquieu, dentre outros, o que proporcionou né, uma circulação de ideias aqui no nosso país. Só que com a abdicação de Dom Pedro I, Poucos anos depois, Plancha irá retornar para a Europa, pois se sentirá aqui desterritorializado, sem a presença e o apoio do imperador. E aí, gostaram do texto? Como utilizá-lo, então, em sala de aula? Né? Pode ser utilizado de diversas formas, como fichamentos, né? como seminários, mas eu prefiro o trabalho com as fontes. Tendo em vista que o Jornal do Comércio ele está disponível na hemeroteca da Biblioteca Nacional. Que tal colocarmos os nossos alunos em contato com essa fonte histórica? E né? Usando o texto da professora Joana Monteleone como texto introdutório para essa pesquisa. E aí, o que acham? Então... É só muito obrigada!